Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Rosane do Sítio Engenho Verde. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like para ajudar a gente aqui. Ajuda a gente a se animar, a fazer mais vídeo para vocês, tá bom? Eu tava aqui arrumando a nossa cozinha, que ontem a gente recebeu crianças aqui no sítio de escola, que a gente trabalha também aqui com o turismo rural pedagógico. E aí, agora que eu olhei ali para fora, começou a chover. Gente, virou o tempo assim completamente. Ontem tava sol, direto até uns 30 graus. Agora já, ó, já tá começando a esfriar, tá? Para vocês. Olha só. Gente, ontem tava com maior sol. E agora ó, tá trovejando, tá ventando. Não, o tempo aqui ultimamente, ó, não faz dois dias de sol seguido, já começa a chover e trovejar. Aí a gente tá com um pouco morango até por conta disso. Porque o morango ele não gosta, né? Como eu sempre repito nos vídeos, né? O morango não gosta de frio, não gosta de tempo úmido. Em compensação, tá sendo bom para as amoras, né? Porque os pés de Amora, ó. Olha ali, ó. Todo florido. Coisa mais linda, né? Ó. As amoras estão amando, né? Esse ano a gente vai ter uma safra muito boa de Amora. Olha, tem mais outro tanto. Que lindo que tá. Tá bem. Ontem as crianças até comeram umas amorinhas pretas, já tinham, né? Elas conseguiram colher umas e comer. Porque as crianças, quando vem aqui no sítio fazer o turismo pedagógico com a gente, né, elas fazem degustação na plantação. O que tiver de fruta elas degustam. Ontem elas degustaram a. A mora preta, que já está começando bem devagar, né? E o morango. Olha, essa aqui é a goiaba da serra. Olha que linda. Olha. Bonita flor, né? Sabe o que me lembra essa flor? O, a fruta jambo, Lá do Pará. Para quem não sabe, eu sou paraense. Uma paraense que casou com um gaúcho. <risos> e mora no Paraná e aí essa florzinha aqui me lembra o jambo, que tem uma flor linda o jambo, dá um google aí que você vai ver muito linda flor de jambo mas é isso gente, olha ó, tá escutando? travejando? meu deus! já tá esfriando nossa, onde estava quente hoje eu já começa a esfriar olha esse outro dia aqui essa minha plantinha aqui tava bem florida agora tem bem pouquinho brinco de princesa as abelhas amam isso aqui né, elas vêm aqui veja a flor também, veja flor ama né, vem bem aqui assim outro dia eu tava bem cheinho aqui agora já tem bem pouquinho a flor Vamos pra lá como é que tá é fechou o tempo completamente chuva ó vento tomara que não dê temporal tomara que não falte luz ai ah, é porque no sítio da temporal assim já cai a luz ó eu gosto é bom pra dormir né a chuva é bom pra dormir <risos> Olha, bateu uma porta em algum lugar. Olha essa árvore ali, ó. ó. Isso aí, gente. Não é bom para uma fruta, é bom para outra. Como eu falei, para mora. A Amora tá adorando, né? Vamos ter muitas Amoras aí. Um beijo, gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Ui, uh, frio. Tchau!